A universidade vai muito além das salas de aula, os projetos de extensão são responsáveis por levar o conhecimento aprendido à comunidade externa da UFPR. Eles são feitos por gente como o Luiz, o um estudante de engenharia florestal do projeto PET Floresta. O engenharia florestal é um curso bem amplo que você pode participar de várias áreas e através do projeto de extensão é que você tem uma vivência presencial em campo, digamos assim florestas como o brasil tem diferentes biomas então uma maneira de conhecer mais sobre o curso é conhecendo cada bioma através do pet floresta eu já viajei para a amazônia para o pantanal e diversos outros biomas e com isso eu pude conhecer mais a aluna de publicidade e propaganda Stephanie straight faz parte da agência escola projeto de extensão dos cursos do setor de comunicação artes e design uma participação que beneficia não só o aprendizado dela mas também outras pessoas fora da universidade. Eu acredito que o maior benefício que eu tive com a extensão e a agência escola em especial foi ter a oportunidade de ter orientação de professores e profissionais de comunicação fora da sala de aula, num ambiente saudável, num ambiente tranquilo, bom de se trabalhar e que é direcionado para a sociedade, porque na agência escola a gente faz divulgação científica e comunica à sociedade de tudo o que está acontecendo dentro da universidade. Então eu acho que fazer parte desse trabalho é muito significativo e muito gratificante. Mostrar para os visitantes iniciativas como essas é essencial para ressaltar o valor da UFPR. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca explica. A extensão é um dos pilares da universidade, junto com o ensino e com a pesquisa. É alguma coisa estratégica para todos nós. A partir do ano que vem, 10% das grades curriculares dos nossos cursos vão ter que integralizar, inclusive, a extensão, o que eu acho que vai enriquecer muito, inclusive, a formação dos estudantes. E num evento, particularmente como esse, em que a relação com a comunidade externa é estratégica, eu acho que a, a presença da extensão, que tem essa vocação, essa vocação de sair dos muros da universidade, acaba sendo mais importante. Então a presença aqui dos nossos extensionistas é alguma coisa que enriquece, enriquece demais, sem dúvida alguma, a presença da Universidade aqui nessa feira em Piraquara.